A Justiça do Trabalho de Mato Grosso condenou um adestrador de animais que ajuizou reclamação trabalhista, dizendo ter sido empregado de seu pai, que tinha acabado de morrer. Ele queria o reconhecimento do vínculo de emprego, mas acabou condenado por litigância de má-fé. O jovem disse que trabalhava na fazenda em Pochorel, cuidando do gado e dirigindo um caminhão boiadeiro. Pouco tempo depois da morte do pai, ele procurou a Justiça Trabalhista, mas não conseguiu provar o que queria. Em defesa, os outros herdeiros negaram a existência do contrato de emprego. Disseram que, assim como os outros filhos, ele apenas frequentava a fazenda. Como não houve nenhuma comprovação da prestação de serviços, o juiz da Vara do Trabalho de Primavera do Leste, Mauro Curvo, negou o vínculo de emprego. O magistrado concluiu que ele alterou os fatos para receber uma vantagem devida.